A Madalena andando aqui na chácara da dona Zefa. Ela encontrou um moinho que antigamente nós chamava, -se, chamava de moinho mimoso. Por conta da é marca que, que ele ficou. Vai cair? Aí agora a Madalena mexendo aqui. Diz não sei que... nem para que lado que coloca. É assim mesmo. Eu sou mais já... pro lado de lá, pro lado de lá. Eu sou mais. Pro lado de lá. Eu sou mais caipira do que. Não, não é só no caipira, porque você nunca mais mexeu, você perdeu um pouco o jeito, né? Eles ah, colocaram sei. isso aí. Não sei como é que é. É, moe primeiro, moe primeiro. Vai ter que soltar eu acho Tem essa trava aí, você solta porque é grão grosso Tá vendo? É milho Mais pra cá, não bem, pra não pegar não. o braço Pra não pegar o braço Aí, agora sim Aí Tirando quireirinha pros franguinho Só que eu tô achando que Vai ter que socar esse milho pra dentro com alguma coisa Não, ele tá descendo Tá descendo? Bom, vocês lembram daquele vídeo que nós fizemos que o Adélio deu um desse para a Madalena, né? Ele tá lá em casa. Só que o Adélio arrancou o braço e colocou ele no motorzinho. E uhum. eu já consegui um outro que tem um braço. Pra lá, pra muito lado? bom. E vou agora trazer de volta o braço para a gente poder fazer esse exercício aqui, ó. Uhum. Ah, eu não sei para que lado que era para cair. Era para cair para cá? Lá de lá. Pra, lá, pra lá, para lá de lá. Só, só o, o plástico verde que vem pra cá Aí, sobe o plástico verde e livre o braço Não, não tô sabendo ajeitar Ah assim, desse jeito é mesmo Ele vai cair lá embaixo Vai cair embaixo aí É, só que o certo era mais perto, né Bem? Vai cair fora, vai cair fora não, Assim não dá, né? tô apanhando aqui Força, filha Cadê a musculação? Pra que serve? Não tá duro fazer com esse braço também, né? Um pouquinho cada braço. Bora trabalhar. Aí agora tem que estar lá embaixo, né? Na, na lata. Tá bom. bom, aqui está a quererinha que Madalena acabou de moer ali. Eu tava. Estava terminando a gravação quando terminou, é, quando o cartão encheu, então eu tô gravando aqui pra vocês verem. Vai fazer o que com ela bem? Jogar. Agora olha lá em cima do moinho aqui, A galinha Lá onde nós estávamos moendo Onde a Madalena estava moendo Tem uma galinha lá Comendo recinto É, comendo recinto que ela largou lá ó. Olha que belezinha E a galinha estava comendo a manga com os filhotinhos aqui Não perde nada, né? Ah, Madalena! Olha, gente, a Madalena me escora ali, ó. Olha que beleza, ó. Que carinho maravilhoso. É, um carinho desse aí, quem quer? Eu mesmo não quero. Como Deus é maravilhoso nas suas criações, né? Ninguém sobe aqui, ó. Quer dizer, pode até subir, mas tem que estar muito bem protegido, né? A gente gosta de passar para vocês o que a gente gosta para a gente também. Como nós gostamos da natureza, nós gostamos da roça, nós gostamos de uma vida simples e vocês também gostam, então a gente compartilha, tá bom? Olha lá a mamãe comendo, manga, junto com os pintainhos dela. Esse pescoço empelado. Eu já mostrei uns bigatos aqui, mas mostra mais de perto. Ah, mostra sim, bem. Olha. E as galinhas aqui, várias galinhas aqui... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim que ela não come galinha caipira, que ela tem nojo. Eu disse, mas por que nojo? Ah, não, porque eles comem tudo que é porcaria. Eu falei, não, mas depois passa no organismo, tem um processo lá e, e se torna uma carne deliciosa, uma carne bem é, saborosa, né? Ah, falou, não, eu prefiro de granja. Eu não entrei em detalhes, porque se a pessoa pensa assim, eu respeito. Mas eu não troco uma galinha de granja jamais por uma galinha caipira. Ou melhor dizendo, eu não troco uma galinha caipira, né? É isso que é o certo, né? Por uma de granja. Eu falei o contrário. Pode ser carne escura, pode ser carne dura, mas a galinha caipira ganha. Come cobra, come barata. barata, come grilo. Tudo que aparece na frente, elas pegam e comem. Mas depois tem um processo, né? Como que é o pessoal aqui cria porcos, e Madalena já mostrou pra vocês então esses tambores vem cheio de lavagem né é onde que as galinhas pegam esses bigatinhos aqui ó e come também se delicia com isso aqui porque onde tem lavagem automaticamente cria né e as galinhas chegam aí, sobem no tambor come e eu mesmo não vejo mal nisso se você por acaso vê alguma coisa de errado, eu não consigo enxergar. Porque fui criado dessa forma, vendo isso, para mim se tornou tão normal. Sei que vou ser criticado por estar tá falando isso, mas faz parte. Eu vou chegar aqui, na casa da Dona Zefa, para vocês que gostam dela, já até comentaram que gostam dela, vocês poderem ver Dona Zefa até vou agora. Ver o que ela está fazendo lá? Olha lá, tá a dona Zefa ali, ó Dona Zefa, as pessoas Disseram pra mim que gostaria Muito que nós voltássemos Na tua casa, então, eu tô gravando Tô registrando, e a senhora dá Um alôzinho aqui pra eles A senhora vai dar um, aí dona Zefa tá aqui Gente, muitos de vocês falaram Pra mim que gostou muito dela Tá nos comentários lá, dona Zefa Muitas pessoas te mandou um abraço Tá, Obrigado. muitas pessoas disse que gostou muito da sua simpatia, da sua doçura E do lugar que a senhora mora então agora só agradece eles aqui. Obrigado pela, pela consideração, muito obrigado. Eu não conheço quase ninguém, mas estou aqui. Quem gostar de mim, eu estou aqui. Só isso? Não sei, não sei corresponder. Só isso? <risos> Bom, vocês entenderam, né? Só um é a maneira simples dela ser. É o jeito humilde dela Vocês ser. Vocês me ignoram, é o jeito que eu estou, estou na cozinha, fazendo Não, ela está na, ela... fazendo... tá na sua casa. Ela fazendo Ela está na sua casa, ela está preparando uma comida ali e nós estávamos lá em casa e resolvemos fazer uma visita para ela. Não poderíamos vir aqui e deixar ela de vir na casa da Dona Zefa. Então foi o que nós fizemos, viemos aqui na casa da Dona Zefa. Na verdade, Dona Zefa, nós não viemos para almoçar, viu? Viemos para te ver. Viemos para te ver, ver tua família. Agora a bondade é da senhora. Foi o que eu falei pra minha mãe: você vai almoçar aqui em casa, meu filho? Eu falei, mãe, eu vou sair para rever os amigos. Se alguém De falar, alguém não, é? você vai almoçar aqui, eu almoço. Se ninguém falar nada, a gente volta. Eu falei pra ela: senhora, não prepare nada, não, que eu vou na casa da do dona Zé. Tá bom, dona Zé? Tá bom, tá, é, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E obrigado. O Chico mais uma vez chegou da cidade, onde ele recolhe a lavagem. As pessoas deixam lá nos baldes, né, nos tambores. Ele traz e cuida dos porcos. Esse tipo de alimentação. Que alimentação que a gente dá o nome de lavagem. Muitos são contra. Já recebi comentário no, no meu canal que isso é uma coisa nojenta, que isso traz não sei o que, traz não sei das quantas. Mas continuo gravando porque essa é uma realidade. Ainda nesse nosso Brasil, não vejo motivo nenhum para não gravar. Vai buscar mais hoje, Chico? Não, hoje não. Já chega, né? Quanto você trouxe? 350, 350 quilos é. litro, litro, é. mas rapaz, está a cara do seu pai, Chico. É. Você tá a cara do seu pai. É. Meu Deus, mas vai aparecer o velho desse jeito em outro lugar, moço? A Deus, né? é que bom, né? Eu não vim aqui, não vim ver Dona Zefa, não ver o Chico, não vem ver o Louro, os irmãos dele. Eu não me sinto bem. Que família, gente. Ele tá a cara do pai dele, que já é falecido e, e o Chico tem a cara do pai dele. É o que mais parece com o pai, é o Chico. Hein, Chico? Tô falando aqui que você é o que mais parece com o seu pai. Não, mas você é a cara dele todinho. Se eu tiver com, 50, com 56 anos, 55 anos. É, ele todinho. Eu tô com 54 anos. É, é, é a cara dele todinho. Eu sou a cara do velho. Ah, e, e as carequinhas que ele tinha, eu tô tendo também aqui já. Ah, você tá brincando? Oh. Que bom, né? É, mas, eu... mas também era um homem trabalhador, que só, né? Nossa. Trabalhador e honesto ali chegou. É, não enjeitava. O homem não enjeitava serviço, não. Aquele homem aqui. faz uma foto que aquilo ali não era pai, era pai e amigo. É, então? E eu não lembro? Quando ele falava que era, era isso, nem você tentasse fazer aquilo lá que... Dava zica. Dava errado. É. E velho, e onde é que ele sabe? Nós fomos os primeiros a vir para cá, sabe? O meu colega era ele. Uai, eu lembro? Onde eu, onde eu tava, ele tava junto. Depois que eu peguei os três mas era ele que meu pai. Começou aqui no sítio, devagarzinho, devagarzinho até que. O Chico ele viveu aqui quanto tempo no sítio? Ah, aqui ele viveu parece que. 14, 15 anos. 14, 15 anos, né? Pega a faca que nós estamos aqui. É. é mas é ver que ele todinho, é Chico. É ver ele todinho, é. é. você. Não mudou nadinho, nadinho do jeito do homem. Graças a Deus, nem parece que meu pai. Bom, velho adorável, hein? Pelo menos uma coisa boa você tem, né? Com certeza. Pegou o jeito dele e continuou trabalhando igual ele e levando em frente o sítio igual ele queria que você levasse, né? Graças a Deus. Minha mãe, eu não consigo vir aqui se eu não vim ver vocês, dar um abraço à Dona Zefa, é ver como é que vocês estão. E minha mãe muito me E viu? meu irmão sempre perguntando como é que eles estão. Eu falo, tá bem, entra no... Ele no canal, eu ia é. aquele cara. eu gosto de, eu gosto de apertar. cara, tive uma crítica mesmo, mais mesmo. E ele tá bem, viu, Chico? eu gosto de apertar. cara, foi quando eu veio limbeiro, que eu fui de limbeiro naquela época. Ele, ele, foi, ele chegou e primeiro vim me abraçar, ele chorou, entendeu? Pra mim, pra mim é gente minha. É. Isso, isso tudo é bom, né? Não, então. Isso tudo é melhor. Todo mundo tem seus probleminhas. pode ver Como é que é as coisas? Comadrudo, não tem problema nenhum com as minhas mulheres. a minha mulher. A Santa também. Tudo de boa? Tudo né? ficou. Ah, amadureceu bastante, né? Você Madalena me fala, filho. Eu, rapaz, não tem nada a ver, não deu certo? Não deu certo, acabou, hein? Eu separei dela meu filho, não. Meu filho, vou ver meu filho. Meu filho chega a qualquer hora, é, onde, se eu for pra lá, me beija, esse mais novo aí, o Gabriel, pode estar onde tiver, beija pai. É, essa, educação, dele, essa educação a gente tem. Essa matura dele, o professor falou, ele fala sempre nesse pai dele. O professor, professor dele falou, mas é, esse menino não era meu aluno, não é meu aluno, esse menino é meu filho. Ele vai pra minha casa, ele, ele vai dormindo no melhor quarto que tiver. E ele se formou tão bem, né, Chico? Fiquei tão contente, viu? Fui na formatura dele, fez uma coisa chique. É. Chique. Foi, eu cheguei num dia a formatura dele, disse que foi fora de série Foi muito bonito, o pessoal estava comendo nós, comigo. Nós chegamos, nós entramos lá dez e meia da noite, saímos quatro... E meia da mão, se nós quisessemos ter saído. Senão não, podia ficar mais? Poxa, eu saí para ser no guia. era um abraçava ele, outro eu Fiquei abraçava. feliz de ver que ele se, prof... se profissionalizou no que ele gosta, ficava, né? Abraçava ele, e, e, e ficava aquela, Sabe? Ele falou, esse cara nunca me deu problema, nem dentro da faculdade, nem fora. Graças a Deus, Eu né? falei, não, mas eu sempre... Eu posso ter sido o que eu fui lá atrás. Mas educação para eles eu tenho. É, mas isso aí, isso aí eu sei, isso aí eu vi. E, e, não usa o que e, não tem. e todos os três, graças a Deus, são homens perfeitos. Perfeito. Perfeito. Educados, eu chego. Bença, tio. Deus abençoe. E Onde eu, quer que eu esteja, eles me tratam bem. Eu, eu te falo uma coisa. Eu tenho orgulho de uma coisa, de meu filhos. Tem. Eu tenho bato no peito. A gente pode até ter nossos erros, mas a gente tem que passar para o nosso filho a melhor coisa, né? Que foi a educação que você vocês deram. Vê, que eu fazia o que eu fiz e eu falo para eles hoje. Isso aí, não adianta você fazer isso, porque eu não caminho errado, filho. É. Só dá problema, depois vocês vão ter problema. Então, assim, aquela pessoa que você vê que não pode não ter amizade, é o seguinte, deixa de lado. Melhor coisa, né? Bom dia, bom dia pronto. Exatamente. Naquela época não, aquela que daí o conflito, né? Já queria saber porque. Que... Nada a ver. Nada a ver mesmo, Nada a ver. Sabe o que é que é? É mesma coisa do um pé de fruta. Ele põe duas frutas, você não pode cair. Da, da segunda fruta, ele vai pôr dez dores. Quer dizer, vai dando muito mais, e ele vai crescendo, e pondo muito mais, e mesmo assim é a nossa vida. É. Rapazes, nesse trabalho, eu, eu, eu, eu ando, eu, é, é 24 horas andando nesse trabalho. Da segunda ao sábado. E agora também você se uniu o pessoal dos cavalos, né, Chico? Você gosta, esse, né? Esse, eu, tem cinco anos que eu ando em batidão aí de cavalgar. É, de eu, eu chego aqui, tem aqueles velhos, cabeça branquinha, bigode branco. Primeira coisa, vem me abraçar. Ô, oh, meu querido, você veio. Sabia que você vinha. Oh, Ó, regente. Ó, oh, regente. Andalvalina, Estrela do Norte, Nara é, é, Indiana. Rapaz, já é... Traça tudo na... Rapaz, é coisa boa. Pô, demais. Eu tinha vendido meu carro, fiquei com uma dó, nada. Comprei uma muito pequenininha, aí troquei em outra. E agora tá beleza? Agora tá no jeito. Que bom, né? Pra mim montar, já tô ficando meio... com as pernas meio fracas. Tamanho do trem pra montar, nossa, dá até trabalho. Bom. Mas boa. tá bom. Tá ótimo. Opa. E ainda estou ajeitando bem. Cinco anos, estou ajeitando ele ainda. Que bom, né, Chico? É eu não tive ruim. o privilégio de ver vocês ainda não cavalgando, não, mas uma hora dessa eu vou ver. Olha, você veio agora na, na, na, na formatura do Gabriel. No domingo teve uma lá no Banco da Terra. Mas para a hora que nós chegamos aqui, 4h40 ou 15 pais. Não deu para nós ir. Quantas pessoas mais aumentava lá? Desde que deu umas 250 pessoas. Que bom, né? Tu pensou que beleza? Cara de Bernardo, cara... E nós... Eu falei para ele, depende da hora que eu chegar, nós vai. Mas não deu tempo? Tá bom. Tá bom. Isso é bom. Deixa eu filmar agora aqueles garrotinhos, aqueles... É, Depois eu vou buscar mais duas ali, mais três ali. porquinho de você ali, que você tem ali solto. É você pelo corredor. Hã? Pode ir o corredor, que ele é mansinho. É? É, pode ir pelo corredor, ele é mansinho. Eu não sabia, não tá ali todos os, os bichinhos ali, Chico. Tem, tem mais duas paridas. Ah, que beleza, hein? eu que três. Que bom, hein, Chico? Uma galinha se espojando na cinza. Olha que sossego lá. Espojando na, na cinza que tá ali. Ao chegar perto dela, ela já vai sair dali. Aqui tem uns porquinhos ali. Eu quero filmar os porquinhos, mas ele vai, ela vai ter que sair mesmo, porque eu vou para lá. Olha que bonitinho aqui, ó. Tudo novinho. Conhecendo o território. Olha que belezinha. pequenininho lustroso esse ele é machinho aquele você que é um machinho coisa mais linda tudo que é pequenininho filhote é bonito né é, os irmãzin brigando Né? que bonitinho. Que belezinha. Vem bem perto da gente, assim, não tem medo. até num lugar ruim, aqui, passando no de um galho aqui, que não tá dando certo não. Vê se eu passo a mão nele, se ele não vai fugir. Que belezinha, que gracinha. Ah, mas já vai, já correu já. É gracinha, mas é desconfiado. Vem cá, ó oh pequenininho. Vem cá. Vem cá, aqui ó. Vem cá, meu lindo. Aqui, vem cá, vem. vem não, vou te, não vou te ofender de forma nenhuma. Vem cá, vem. Vem. Fazer um carinho em você aqui, vem. Vem cá, vem. Fazer um carinho aqui, Vem. Fazer um carinho, vem cá, fazer um carinho aqui, vem. Cheira aqui, minha mão, cheira. Aí, lindo. Aí, só que não tem o que você comer, né? Você tá querendo comer alguma coisa, não tem? Hein? Vem cá, meu lindo. Vem cá, vem. Vem cá, cur... bando de curiosos Vem aqui. Vem cá. Ai que bonitinho, vem cá. Não vou pegar você não, senão vocês vão fugir. Eu não quero que vocês fujam. Vem cá, vem. Ah, já é esperto que só eles. Vem cá, vem. É, não dá para pegar não, porque senão se eu pegar vai ser uma gritalhada aqui. Só vendo. Quem que não quer um bichinho desse aqui para criar? Aí. Dá, dá uma olhada na cara desse aqui. Se pegar vai ser um, uma gritaria tão grande. Eu vou pegar isso aqui, quer ver? Falei? Eu não falei que ia ser é uma vitaria grande? Ah, foram embora. Agora, agora ficaram espertos comigo, gente. Agora a gente não quer saber de papo mais não. Que bonitinho. Ah, cambadinha. Pessoal, tô indo ali. Olha o louro aqui. Olha o louro. É. Loura trabalhando, cortando as peças. É, tem que ir. Né? Esse não para também, né, Louro? Para não, rapaz. É direto. Esse aqui é um dos filhos da Dona Zefa, gente. Esse é um dos mais novos. <risos> Isso aí. Beleza pura, Deixa eu ir ali com o Chico. Nós vamos ver uma ninhada de cachorrinho. Ó, oh, cadê o louro? Que tava aqui esse dia na árvore, hein? No lourinho? É. Lourinho! Tá por aí? Tá. Lourinho! Ela já veio que... na frente, Chico? Ela já veio na frente, gente. gente. Aqui, ela, ela tava ali com a gente, ó. Já correu na frente, ó, ah. protegeu os molequinhos. É. Que coisa, rapaz. Que gracinha. Não pode. Se encostar ali, toma. Não pode. Você tá vendo o nenenzinho? Belezinha, rapaz. Olha lá, que daqui só. Era, é né? nenenininho. É, já deu pra todo mundo, então? Ah, tem o escurinho lá, rapaz. É, aquele escurinho minha mãe já escuriu. Aí, gracinha. sobrou Aí tem um casal que é um macho e uma fêmea que só tem uma fêmea. Aí vai ficar dois, olha lá. Aí depois não sei como é que vai pegar, tá bem... O que foi, nega? Não, foi? branquinha. Ah, hein, branquinha? Ô, branquinha. Ô, branquinha. Ai, que fofinho que esses molequinhos são, rapaz, dá uma olhada nisso. É. Aí eu falei, ah, que pariu de todo mundo, o que? E o tá, pai? Ninguém vai é? pegar, não. Quem que é o pai? O pai morreu esses dias. Ah, largou a molecadinha é. aqui. Eu achei morta, não sei se tinha mãe bateu nele num carro, num carro, não sei. Tem um aí que eu, eu mesmo bati também. Viu na frente, Vindão? Muito bem não, não, é, não vê, né? Ele passando, ele entrou de uma vez. Judiação, deu milímetros. Olha lá. Olha os dois lá. Você vendo lá, mas que gracinha. É, vem aqui. Olha que bonitinho. Aí. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Não, aquele lá, sua mãe vai ficar com ele, o mais escurinho. O mais escurinho. É depois dos outros que a querer. É, é. tá pegando confiança é, já. já. É, não pode não. Vai fechar não. Já papou? Tá ah, Deus. Mas papou Não, assim né? que só ela, é. ela, né? Já papou? Não, Ele não vai levar, não. Ô, nega. Ele não vai levar, não. Tá cuidando da molecada, hein? Tava tá lá em casa, mas aí não podia chegar ninguém lá. Ah, não deixa não, não Aí puxa pra cá, né? Sempre o sobrinho vem lá, né? Que coisa papá, Olha gente, essa daqui é. que eu tô gravando agora é filha dessa que temos cachorrinha, cachorrinho, Essa daqui, ó. O que é que você quer? O que é que você quer? Que gracinha, ah. né? Que chorão. Quer papá? Negozinho, De... viu De... ela? Minha mulher sai, era... vão lá na boca do corredor esperar a minha mulher. Que coisa, né? Como é que o animalzinho é, né? Você trata os bichinhos bem, você né? cuida bem. Se der uma doença, se de remédio, se cura, de remédio, né? Carrapado, pode ver, pode é, ser se, se pegou, é para cuidar mesmo, né? E trouxe três fêmeas. Então... Aí nasceu uns, um levaram o macho e ficou lá. Eu disse, não vai abandonar isso. Eu vou cuidar. E compra a ração. É. é. O deram a ração dela. Agora, sim. bonitão é o outro que eu não vi naquele, tá? Agora, aquele é lindo demais, o, o, o box, O boxe? É dele. Tá por aí. Ele tá de casa, tá calor. Ele ah, é folgado para caramba. pode ser, pode ser. Ele é folgado. Vem, papá, vem. Achamos vem ele aqui, ali, ó. Vem papá, ó. Papá. Ô lourinho. Vem papá, vem. Ó, lourinho, vem. você não quer papo, não? Vem, papá, vem, vem. comer, vem. Vem. Aqui, ó. Vem comer, nego. Que que é, um louro? é, tem dois aqui, ó. Vem aqui. <risos> é, esse aqui é. Esse é do, do louro lá. Uhum. Esse é esse aqui. O meu é esse outro. O louro é do louro. É, dois louros. Vem papá, vem. Esse aqui, Davina, aqui da Avenida, que é o seu. É, olha. Papá, vem! Esse? Papá! Um. Mas quem não quer dar de papá hoje? Não quer dar de papá? Vem pegar de vem. vem! Vem! Vem! Eita, vem. dá uma cagada. Vem aqui embaixo. É. Baixo, é. Que não... é. Ia ser premiada. Ia. Isso tudo é porque divulga. Olha. Vem, papá, vem! Meu papá. Vem, papá! Tá chamando papai? Ele chama papai, aí quando eu não atende chama a vovó. Quem não... que é, que é a vovó? Vovó! Só que sabe cara é estranho. Sabe? Pô, vem, ah, sabe. Vem, papá. Vem. Ei, é, louro Tá estranhando eu porque não sou daqui, né, louro Você tá estranhando eu, né? não quase nem vê, né? Não, quase não vê. Oh. Papá, vem aqui. Vem, vem, vem, vem papai Vem papá. Papá, vem. Vem. Vem, vem aqui. Quer não. Ó, oh, rapaz, que, que tá desse jeito? Tem estranho aqui, fala, tem estranho aqui, por isso. Você não quer papai, não? Não? A querer eu, eu quero, papai. mas tem estranho aqui. Calma, papai, calma. Ó, oh, pai, pai. Pessoal, dona Zefa vai ali tratar dos bichinhos. O filho dele acabou de trazer a, a comida do, dos porcos e ela vai cuidar. E essa mulher não para, não. Agora ela deveria descansar, porque tá uns... Quarenta graus aqui a mulher vai trabalhar. Calcula só. Eu vou lá registrar ela trabalhando um pouco. Porque ela não deixa os em dela. Ela cuida mesmo, cuida mesmo, com amor mesmo. Eu vou lá junto com ela pra acompanhar ela cuidando deles. E ela conversa com os animais, e ela tem intimidade com eles. E aqui tá a turminha. Olha que belezinha, ó. Eu, eu, eu. Tem quatro. Três mais um, quatro. Já tem Tá? Fome, cedo. É, que ela gosta dos animalzinhos dela. Trata com carinho. Não, os animais gostam disso aqui, ó. É, ele errou o lugar ali? Ele errou o buraco. É, relaxa. Olha a beleza. lá. A mamãe farinha ali? Passa naquele buraco ali, ó. Ó. Ai, que bonitinho. A mãe. A mãe. A molecada, lá mamando. Mamando de pé. Que chique. Deixa eles mamar, mãe. Você quer ser filmada? É? Quer ser filmada, é? Você vai comer já, viu? Já vai comer já. Dois aqui embaixo. Eles querem mamar mesmo, que não querem nem saber não. Tá bom? Tá bom. Deixa, mãe, deixa. Tá sendo filmado assim mesmo, deixa. Cadê? Cadê? Hum? Da aqui, que é bonitinho. Tem mais um aqui ó. E aqui tem mais ó. Tá com fome, gente Tá com fome Tá vindo comida pra você já, viu Espere um minutinho só, tá Tá bom Ela quer ver comida Já sabe o horário de comer Olha que beleza não querendo alcançar? Baixa aí para eles poderem mamar, mãe, vai! Deixa eles comer, deixa? deixa. Ah, mamar quer dizer, deixa! Embaixo tem um cheiro no meu pé! Ei, natureza abençoada, né? Tá vindo a sua comida já? Espera aí! Tere, ele tá vindo já. Não estou comida e fica tudo aqui é esperando. A senhora tem a quantia certa, dona, dona Zéfa? Ah, Por exemplo, cada um desses tem um balde? Como é que a senhora faz para medir? É, é, cada, cada um deles tem um, um, um balde desse. Agora, o de fora eu ponho quatro, porque são quatro. E aquela quatro. que está com a molecadinha numa lá, a senhora coloca mais? Ah, aquela que está lá no fundo, com aquela molecadinha, a senhora coloca mais? Eu chamo um balde desse. Certinho? Certinho. Eles não comem ainda, aí quando eles comerem, é mais grande, né, põe mais. Eles não estão comendo ainda Olha, <risos> põe aí pra eles aí, ó. Vê os costos deles aí, tem um aí que tá furado, você sabe, né? É o primeiro. É. Vai pôndo pra eles aí. Eita nós, hein? Ainda é bem que eles não brigam, né, dona Zé? Briga. briga? Ah, então eu cheguei numa hora que eles não estão brigando. Aí você bota dois aqui e dois lá. Opa, até eu fui atingido Agora eu vi que briga mesmo Jogou em mim o resto de lavagem, não tem problema nenhum Quartinho para dona separaçãozinha que ela coloca sal, né, dona? Ó, é. oh, sal de Monsoró, esse é bom, hein? Esse é bom, sal de Monsoró é bom? Tambor tá vazio, mas aqui vai ração, né? As botas para cuidar. Chegando no seu aí, viu? Está chegando no seu aí, espera aí, está chegando. A mamãe lá come e o molecadinho come aqui, ó. E lá vem a galinha. Lá vem a galinha. coisa mais linda, gente. Dá uma olhada nessa graça de cachorro aqui, ó. Olha. Aí. Que saúde bonito que esse animal tem. Manso que só vendo. Hum? Você não é manso? Você não é manso? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? É rabinho, é o coitózinho. é o coitózinho, é o Estão buscando esse material longe daqui para trazer para casa. Eita! Essa frutinha, ela está Cai, caindo. Faz um barulho, parece que é uma onda caindo. Então, mas a casa dela é em cima ou embaixo? Da, da formiga, é ali dentro naquele é. buraco ali, ó. Ela tá buscando lá em cima? Deve tá buscando lá em cima, que, cai, que cai, né? Cai da, é da cai ar... da árvore, né? E ela desce pela parede. Pode ver que tá subindo sem nada lá. Subindo sem nada. E encontrando coisas que estão trazendo folha. Folha e resto de animal, de, de inseto, quer dizer. Essa aqui tá trazendo o quê? Parece um caroço. Aponta na mão do viu, né? Tá na sua mão. Duas, tem duas, faz claro, um negocinho preto. Viu? Tô vendo, tá, tá carregando. Não precisa ser um caroço. Deve ser é uma semente, Uma né? semente, é. Tem umas que trazem uma folha maior do que elas. Então? Maior do que ela. Aqui, ó, a folha. É simplesmente lindo, né? Olha essa aqui, ó. Caladinha. Vai Opa. trabalhando, levando... cai, tadinha. Caiu uma ali. A Madalena tá com o louro ali. Qual é o nome desse louro aí? É louro mesmo. É louro Então esse é louro louro? Hum, louro que é verde. E um louro que é verde que tem é o nome de Blue. É. <risos> Qual o nome desse aqui, louro? Não, não. Deixa eu achar um lugar melhor deu aqui. Deu pé, louro? Eu, hein? Ele é bravo, preto, mas deu pé, não. É é é, não. Deu pé, louro. Deu pé, louro. Não quer é papo, não? Mano. Deu pé, louro. Pode conversar, você chama Dona, Zé, é fovó. Ei é, loura, cadê a vó loura? Cadê loura, o que você quer aí? É Tanto que a saia e a saia tá caindo. Ei loura, não quer papo não loura? Você, hum? você não quer papo? O negócio de dar o pé loura tá mais velho do que andar para frente, né bem? Eu tô vendo que ele é muito bonito. Olha! olha. Você fez foto Desce bem logo. pertinho dele, Bé? Desce, Loro! Vem, Bé! O fundo não pode estar tá claro, viu, Bé? Loro! bobo. fazer um carinho aqui, vai! Ai, vai, vai arrancar seu dedo. Cadê o louro? Olha o olho, o olho dele fecheado, fecheado. O não, olha, olha é ele fecheado. Tá, e abre, fecha eu abre. Loro. Eu vou me destruir. Tu vais não. destruir? Ele está cuidando na outra mão. Ele já passou por uma? Opa! Você quase caiu! Você quase caiu! Cadê o louro? Olha! Como é que ele está esperto? Olha! Olha! Aqui! Aqui! Aqui! Por que ser antissocial assim? Não pode ser antissocial não, rapaz! De boa! De boa! Não! De boa! De boa! Vai! Em cima! Embaixo! Em cima! Embaixo! em cima, Embaixo! embaixo. Não vou deixar você me beliscar, não, rapaz. Parece que é bobo. As garras dele, que bonita, velho. Vem, vem, vem. Vem, louco. Vem, louco. Vem, louco. embaixo dele não gosta que mexa, né? Em cima até aqui não faz um. Embaixo. Tá bom, chega que eu não vou tomar beliscada do céu. Oi? Eu tava aí já, Pedro. Vou aqui onde o pessoal pesca, que lugar gostoso. Uma lagoazinha boa, mas boa para pegar um Esse peixinho. O pessoal acha uma varinha ali para poder tentar pegar um peixe aqui. O motorzinho tá ali dentro, puxa água. Uma matinha. Trabalhei muito aqui nessa região, gente, muito, muito mesmo. Aqui plantava-se muito amendoim, muito algodão, saía de caminhões F600. O pessoal da minha turma vai lembrar disso aí. O famoso F600 que saía, do, saía daqui com algodão ou amendoim. Era um caminhão movido a gasolina. Tamanho desse cupim? Não. Eu estou com as outras pequenas, será que não vai ter? Que tamanho esse cupim que tem aqui? Não, esse é para lambaria aqui. Vira tá só para lambaria, né? É. Então, Obrigado, ó. menino. Aí, bem, ó. Tava tá aqui minha mão, né? Ah, tô sem boca. Uhum. Nossa, que são gordos. Olha, por que é que eu não sei? tava com a minha mão. Eu prefiro é de baixo. É? Uhum, tem uma lambada. Tô pra lá, hein? Vou dar mais Pô, Rapaz, o negócio aqui tá bom. Tá... Pe... Tá... Opa, peraí. tá beliscando, sim? Tá beliscando, peraí. Vou aproveitar lá na mosquete. Ai, que delícia. Dá vontade de entrar aí dentro, viu? Já entrei. é isso? É bom? Vai nessa isra aqui é o povo fala que tem que dar dá linha para que o peixe tem ele mesmo ou se você não sabe fisgar você mesmo deixa o peixe de fisgar assim, você deixa o peixe comer é, ele engolir você vai sentir Olha que beleza ó ah vou pegar alguma coisa daqui a pouco agora é muito curta. e é pequenininho o peixe viu e é grande não já tinha não, não é grande, não. Tô vendo que não é. Tá comendo a minhoca um pouquinho Olha ah lá. Ó. Comeu tudo. Já foi a primeira minhoquinha. Ui. É bom saber que tem. Eu ficava, eu ficava aqui, ó. Então, eu vim aqui. Colocava o pé aqui, ó, na água. Ele estava até lá no meio, ó. Vixe, até, ele aqui, é bravo, tá até aqui. E eu ia lá pegar. minhoca Tem uns olhos aí maiores. Gente, dá o tamanho do peixe que eu peguei. Mostra aí o tubarão cítrio. o tubarãozão que eu peguei. Olha que belezinha, ó. ó. Serve de isca. Ah, vou soltar. Vai. Solta. Vamos embora. Ó, oh, tá indo até lá, ó. Pegou a um e tirou tudo. Esse aqui é o Murilo, é? É. Ó, pessoal, esse menino aqui é o Murilo, ó. É. Esquilo é? do que, meu amigo? filho do novo. do Louro, amigo nosso. E é amigo pegado, ele gosta de pescar, viu? Já limpei aí, entendeu? Não, sei, não peguei, não. Peixinho por mim aí. Vamos mostrar tá? que o povo já me correu. O Murilo pegou, pegou uma traíra aqui já, mas já é muito pequenininha. Nós pensando que não, não compensa estar com ela. Mas é tudo peixinho pequeno aqui, gente só na parte da tarde, bem tarde, que pega peixe maior. Eu estou até com uma vara vale aqui que não é correta, mas dá para pegar. Já peguei vários peixinhos pequenos. Mas não dá nem para pôr no buraco do dente? Não. O natureza, sobre roda, um abraço para você, meu querido. Nós estamos aqui ao lado do, do estado do Mato Grosso. E também aqui para baixo, ó, é o Paraná. Então Naquele sentido. Paraná e estamos próximo do estado do Mato Grosso. Caiu tá dentro? Né? Ô, Marco Liancapil, um abraço pra você, meu amado. Ô, Vanzan, vem aqui pescar de drone, Vanzan, nessa represa ah, é, aqui, Vanzan, ó. Corre aqui, ó. Marco, o Marcão nunca vê no canal mais, né, Marco? Marco, rapaz, bora voar, meu irmão. Cadê o que? sumiu. Pra falar pra mim é compromisso. Ali, ó. Mostra lá, Madalena. O tamanho do peixe que ele pegou. Mostra Olha o grande, Mostra o tubarão. Peixe, peixe grande, viu? Desse tamanho, assim, ó. Põe Nesse na horário, mão aí. Tá? Mostra na mão. A gente já pegou até era de 5 quilos aqui. Aí de 5 quilos é muita coisa. É, é isso aqui é, é, é... é... Quanto de pescador? Eu já peguei de quase 1 um quilo aqui. Verdade, foi pra cá. Perdeu eu E eu ganhei outra. Gostoso, Madalena. Pelo menos a gente fica calma. Não pega nada, mas se, se alegra. Olha lá, um. Mais um, ó. Opa, peguei, gente. Olha o tamanho do peixe, ó. Olha o tamanho do peixe. Olha só pra ter o prazer mesmo de, de pegar, carinhosamente, ó. Soltar. Caramba, cara, Só pelo prazer mesmo de ficar aqui na beira da água, num calor de quase 40 graus, e eu vou para o região quente. Quando ela estando aí, de perto pega o peixe, ó, coisa que não pode fazer, não. Mas daí Tira eu que ir uma banho de, de rio. Só que ela não sabe nadar, vai entender. Tira a foto. É, eu chego lá e nada. Entro na água e nada. É, mas daí se cai na água, eu vou ter que buscar o será, então, por isso que eu falei, se entra lá aí, nada. Eu entro lá e nada. Mostra o miozinho flor florida. Peguei mais um, ó. Olha bem. Eu tô... ah! Tubarão. Peguei mais um, ó. Tubarão. Olha pessoal, mais um, ó. Olha o tamanho. É o tubarão. E a gente só solta. A gente, ó, tá vendo? A gente solta todos Só pelo prazer. Mostra! Tá aqui, ah, caiu. Ah, nada, aqui, só, só pegou? Olha lá, pegou outro ali, ó. Peraí. Mostra aí. Tá vendo a mão dele? Tô. Opa! Tem muito caráter, muito, né, gente? Já de cima tem muito lambari. Opa, pegou. Mas ele veio, não veio? Tem muito mosquito aqui. Olha, pegou mais um, caiu também. Aqui me Olha lá. Ah, que julgação. Ai, que Vai, Joaquim. Aê. Outra. Pronto. Aí, ó. Aí, Eu saio olhando pra câmera. Ah. Olha pessoal, que coisa linda. A menina é linda. <risos> Você achou? Você achou lindo? É, mais ou menos. Ah. Olha <risos> pessoal, que é jambolão, ó. Esse fruto de cor. É um azul bem escuro, marrom. Será cor que é essa aqui, velho? Preto. É roxo. É um roxo. Hum. É uma delícia. Mostra, mim. Mostra aí. Hum. É doce isso? É. É doce mesmo. Você comia muito quando era criança? Não, quando era criança não tinha por aqui não. Depois de adulto, isso aqui não existia Sim. na nossa região. Quando era quente, hum. vendo? Tô vendo aqui. isso. Pera aí, deixa eu chamar o zoom. Olha que linda, pessoal. O que vocês acham? Doce? Muito gostosa. Fecha um monte de mosquito, não é, isso? Um monte de mosquito, né? Lava aqui, ó. Eita, água quente. Murilo. Ele tem roupinha na lama? Não? Quer que chama o trator lá, Murilo? Tirar você daí? Ó, oh, gente, represa linda. É linda, ó. Olha, pessoal. Como diz o isso aqui só pega peixe pequeno, para diversão mesmo. Olha. Vocês acham, hein? É lindo? Olha lá, os dois cinegrafistas. Fotógrafos, né? Olha lá. Eles moram aqui, ó. Olha a coisa linda. Batendo, batendo Opa! Escorregou! Quase você pegou, hein, Joaquim? Hum? Olha gente, ó, caindo aqui, ó. Esse pé aqui é um pé de embaúba. Quando nós éramos crianças, a gente chamava isso aqui de bananinha de macaco. Aqui uma folha dele, ó. Não. Aqui, Essa aqui é a folha dele. E o fruto tá ali no chão, bem mirradinho, mas tá. Onde? Só que esse, esse daqui tá do outro lado lá. Ah, nós mostramos isso lá é. naquele, naquele vídeo lá em Minas. passeando no Cacizá. Só que ela, para buscar o sol, ela cresceu demais, ó. Aí os frutos ficam pequenos, Madalena. Mas encontra contrapartida, é o tronco disso. Olha tronco. o tronco dela tá... Mostra aquela árvore, para ver se alguém sabe que árvore Essa é. Essa árvore aqui, pê. que eu não sei o nome dela, gente. Essa daqui que eu tô filmando ali, ó. Paineira, né? Não é, não é não, não conheço essa árvore aqui não. Nem eu. Lá vai ela para cima. Como foi plantado muitas árvores uma próxima da outra, elas crescem muito em busca do sol. Certo? Lá vai ela, lá vai ela, e é grande mesmo. Não conheço não, olha os galhos. Muito, muito bonita, sabe? Mas é aquela história, a gente não conhece, então só sabe que tem uma árvore aqui diferente, mas não sei o nome. Se alguém subir aí, coloca pra mim. Pra, pra mim não, pra todos nós, né? Tá bom? Olha quem tá aqui, gente. Ó quem tá aqui, ó. Tá andando bem rapidinho porque eu tô atrás dele, ó. Ele andando rápido, ó. Fala menino, onde você vai, onde você vai, hum? onde você tá indo, onde você tá indo, onde você tá indo no calor desse andando aí, de boa, Hã? cadê o moço bonito, cadê o moço bonito, tá indo atrás do Chico, Hã? tá indo atrás do Chico, tá, e o cê neguinho, e o cê neguinho, vai que sossego. Ih, e cego, sabe que eu não vou fazer mal, né? Sabe que eu não vou fazer mal por isso. Vamos lá atrás desse aqui, verde, esse verde aqui. Onde você vai? Hum? De gelo, de gelo, vai, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Olha o cachorro. Olha lá hum. o cachorro. Não, não, não vai atacar ele, não, rapaz. Onde você vai, Jorinho? Onde você vai? Dá o pé para papai. Vai para onde? Tá Sim. atrás de você, hein? Onde você vai? Beijo, é. beijo, beijo. Beijo, Beijo, papai, beijo. Cadê o beijo? Cadê o beijo? beijo? Beijo, beijo. Tem gente estranha aí, tem? Tem? Olha lá, olha lá. Quando ele, ele pega, faz daquele pega, jeito ali... Não quer saber, não? Beijo. Beijo, papai. Beijo. É, Chico. Você viu? O cachorro beijo. foi a pé dele. Já era, você viu? É, não, não vai nenhum. Vai não. em cima dele. Você é papai. Você é sem vergonha, pai. Cadê o menino do papai? Beijinho, beijinho. Cadê a vovó? Vovó. Vim aqui ver. Chama a vovó. Quando ela acabou. Vovó. Ah, Chama a vovó. Vovó. Beijo, beijo. Oh. tá me mudando aqui, eu Vou beijo. derrubar. Quer beijo, papai. <risos> Você tiraram foto? Ele, beijo, beijo. Beijo, ele beijo de papai. beijo, beijo. beijo. beijo. Cadê bem? Dá risada. Esse, esse cachorro aqui, Chico, oh. tem quantos anos? Ó, ah, Jéssica, é. Duque fez o quê, um ano? Por aí, né? Duque. Jéssica. Mãe, Duque fez um ano, um ano o quê? Hã? O Duque fez um ano, um ano... Um ano tem um ano ou tem um mais de um ano? Que? Duque. O Duque. Um ano e dois meses. Olha ele aqui, fica... ó. Dezada. <risos> dezada do Cícero, ó. E dezada dele, tá dezada assim, dele. É, vai, rapaz, vai. Dezada dele. dezada dele, dezada dele. Digo tomar mais pro papai. Tu é maluco. Bom, gente, o tempo aqui tá fechando pra chuva. E eu estou saindo da chácara da dona Zefa. Despedindo dela com a Madalena. Essas são as últimas imagens que nós estamos gravando aqui. E Deus abençoar a gente, que eu sei que vai abençoar. Voltaremos aqui, provavelmente, o ano que vem, para passar mais um, umas horas com ela. E Madalena está lá dentro, despedindo. Ó. Dona Madalena. Ô, oh, dona Madalena. Tá lá dentro conversando. eu Se gesta falar quem era, eu passava por ele, não sabia quem era que tá Acho que ele tá chamando é assim, vou ali, agora ele me conhece mais também. É, cacau. Cabecinha de marimbonga. É. <risos> Vai passando os anos, as pessoas vão mudando. É, mas, é. Rapaz, não, muda. Ele foi pra São Paulo, aí ele, ele voltou, né? Voltou, tá. Aí. Voltou? Luiz, a gente. Dá um tchauzinho aqui, dona Zé. Pessoal, dá um tchauzinho. Tchau, tchau. Com Deus, eu estou falando Deus. que nós estamos indo seja embora, que vocês, mas assim que Deus, Deus preparar a gente volta. Pai eterno. Amém. Seja companheira de vocês. Que o e ano que vem seja melhor que ele. Seja melhor que pra ele. ele. Para todos nós, hein? Para todos nós. Para vocês também. Seja eu, de, eu quero todo mundo prosperidade. Para todos nós. Mas nós estamos na nossa prosperação, em vez que nós de nós passarmos os dias lá. lá. Precisa, né? Pro lá e nós batemos aquilo lá tudo, é campo, Vê se essa, quando vai pegar, é 30 dias, você nós vai pegar a quinta dia, porque nós vamos para é e de lá nós vamos pra é campinas Aí, pessoal, coisa boa. Vai lá em casa tomar um café, é coisa que, que nunca fizeram. Se Deus quiser, mas nós vai mesmo. Se Deus quiser se Deus mesmo. Se Deus quiser, nós não vamos esse ano, porque nós esse ano nós é o mundo Mas nós estamos pedindo a Deus, Deus que Deus te a gente, seja eu melhor. Vai que é. entrar outro, o outro, se Deus quiser, nós queremos entrar melhor que ah Olha lá, que bom saber que eles querem passar uns dias lá com a gente. Eu fico muito feliz por isso. É. É. É. Deus me dê saúde até lá. Saúde, tudo Então Tanta joia. Consegue. Pra nós chegarmos chegar até lá. Deus me dê assim. muita saúde para ver se. Né? Quem sabe se o ano que vem eu estou aqui. Não é verdade? <risos> tá, né? Tá sim. Deus abençoe a senhora, viu? Tá, né? Muito obrigado, porque a senhora... Tá, pra você também. Tá Todo tá, né? esse jeitinho feliz. da senhora, que o tá, pessoal né? gosta, o pessoal <risos> aprendeu a te amar, viu? O <risos> pessoal aprendeu a amar a dona Zefa. <risos> e você também, tá seja é ah, muito eu feliz, sou, viu? Eu sou esse jeito intenso. É é que... é é sou... eu... Ah, você muda, não é? Sou... Deus. Felicidade, viu? Hoje nós não conversamos, não trocamos ideia. Hoje nós não trocamos ideia hoje. Hoje nós não trocamos ideia. da próxima vez nós... Ah, uma coisa boa, da próxima vez eu não vou mais voltar para o trabalho. Se lá, Deus quiser, se Deus quiser, quiser. Então, é, então, aliás, já, dá, já dá pra nós contar as prosas. Dá pra nós uh, contar as histórias. Né? As Tchau, história. você. Foi um prazer né? de reino. Tá bom? Não é verdade? Então, é. Dá para contar tudo? Olha lá, pessoal. Dá pra ver nós fazer um. É. Vamos é. sentar vamos nós... conversar, trocar ideia. Mas você podia ter avisado. Eu tô sabia que você estava aí, não. Não, nós tínhamos um compromisso no Mato Grosso do Sul. Acabou passando por aqui. Né? Então. Nunca mais ouvi essa palavra Quase, essa. quase que, que eu não venho ver vocês Mas a Madalena falou, não, nós temos que ir Mas tem ah, que que Porque, ir, porque a Madalena não, não, não veio mais então, vocês? É a... Eu falei pra ela Quando vocês chegaram Eu falei pra Dona Zefa quem era? Ela falou, não é. Eu falei, eu não, é, ela já eu chegou, digo, dando tchau. Eu digo, é que ela não, já não é, mas quando descer, eu digo, pois não é Madalena mesmo. Mas a mãe não quis vir, eu falei, vamos, mãe, passar umas horas lá, é, é, conversa, obedece. E é, o jeito é, dela é respeito. É, Olha, gente, que interessante. Na cidadezinha pequena, minha, minha terra natal, a galinha saiu com seus pintainhos para fora, Tá aqui andando na rua, dando a voltinha matinal com os filhinhos, passeio matinal, aí os pintainhos já entraram alguns, acho que ficou só um para fora, lá tem outro saindo, opa, olha aqui a rua. de manhãzinha a gente tá saindo de volta pra casa que é a casa da sogra nós estamos preparando pra pegar a estrada de volta ao lar e eu vou mostrar a galinha de novo olha lá passa no meio da rua tranquila que não tem muito carro. E hoje é domingo de manhã. Todo mundo tá dormindo ainda. E a é galinha passeando com os seus pintainhos. Ontem tinha várias, que fora tinha galo. Acho interessante isso.